Versão Brasileira, NITOS DA Lini. Ah, que vídeo é esse aqui? Nunca pare de sorrir. Assim seus dias serão bem melhores. Dependendo da situação. Simplesmente, sorria! Nossa, eu realmente estou precisando melhorar meus dias. É, não custa tentar Tchau amor Estou indo pro trabalho A nossa empresa foi hackeada E estávamos com muitos problemas E agora só pioraram Se não tomarmos uma atitude agora Tudo pode acabar aqui Por que você está sorrindo? Por acaso está envolvido com o surgimento de hack na nossa empresa? Não, chefe! Claro que não! Eu... Eu não quero saber! Você está demitido! Nunca pare de sorrir! Assim seus dias serão bem melhores dependendo da situação Simplesmente, sorria! Tudo bem, eu entendo. Amor? Oi, querido. Eu fui demitido. Que? Como assim? Você foi demitido e está feliz? Eu vi que a gente nunca pode ficar triste, independente da situação. Aonde você viu isso? Antônio José da Silva. Na internet? Eu não acredito. Eu estou cansada de você seguindo essas dicas inúteis da internet. Quer saber? Cansei. Vou embora daqui hoje mesmo. Pra onde você vai? Eu vou pra casa da minha mãe. Não quero morar com um psicopata. Vou arrumar as minhas coisas. E ir embora agora mesmo. Não posso desistir, por mais que pareça loucura. Meu pai sempre andava com um sorriso no rosto e ele é um exemplo para mim. Amor? Ana? Me perdoa. Por quê? Por tudo que te fiz passar. Meu bem. Por favor, minha intenção não era te magoar. Tudo bem, eu te amo. Eu também te amo muito. Posso voltar a morar aí? Tenho uma notícia que vai te deixar muito feliz. Claro que sim. O que você quer me falar? Tudo bem, já que você diz que é bom. Eu também quero te falar uma coisa. Consegui meu emprego de volta. Achei um jeito de provar para o Lucas que eu não estava envolvido com os hacks. Que bom. Vou voltar para ir amanhã de manhã. Ok. Antônio, cheguei. Ana? Ana? Que saudades. O que você tinha pra me falar? Um minuto. Vem comigo. Olha, o que eu tenho pra te falar é algo muito sério. Eu... Estou... Fala, mulher! Eu estou grávida de uma menina. Não acredito. Meu Deus, que felicidade. Prometo ser o melhor pai do mundo. Vou fazer você a mulher mais feliz de todas. E nossa filha será uma linda princesinha.